Galera, eu sou a Thaís, trazendo para vocês mais um vídeo. Pessoal, hoje a gente está nessa casa aqui sinistra, né Thiago? Aqui é sinistra, hein Thaís? Só de olhar por fora a gente já dá aquele medo. Essa localização foi passada pra gente já um tempinho atrás, só que a gente só conseguiu vir hoje. É bem afastado, é longe de onde a gente mora e hoje a gente tá aqui para fazer o reconhecimento. A história daqui é que o rapaz que comprou essa propriedade há um tempo atrás Existia uma casa de madeira aqui, muito antiga E como ele comprou e veio morar com a família aqui Ele desmanchou aquela casa antiga e construiu essa daqui E no meio da construção, quando estava construindo o alicerce dessa casa Ele encontrou ossos Só que já estava muito antigo Ele falou que era de pessoas humanas Só que assim, não foi comprovado nada Ele não levou para lugar nenhum para fazer é, biópsia, né? biópsia. Fala, né? Mas ele garantiu que era de pessoas. Daí ele construiu, terminou a construção da casa e veio morar aqui com a sua família. Só que no meio das noites escutavam bastante gritos. de uma filha dele pequena que não queria nem dormir mais nessa casa aqui. Então eles decidiram mudar. E ficou o mistério do que era aqueles gritos. Porque não tem casa aqui próxima deles. A casa que tem aqui é depois o Rio. É muito longe. Não dá pra escutar nada de lá, né Thiago? Não. Então Pai. ficou um mistério que eles escutavam gritos, mas ele não sabe o que que era. E como a filha dele não queria mais morar aqui, não queria ficar mais aqui, eles decidiram voltar para outra casa deles. E hoje ele só arrenda o sítio aqui para plantação. Eles nunca descobriram do que que eram os gritos? Não, não descobriu. E na verdade Thiago nem os ossos. Na verdade ele ele garante que é ossos humanos, Sim. mas ele também não levou para biópsia nada, né? Vamos entrar aí pra dar uma olhada? Vamos. Pessoal, já se inscreve no canal, deixa muito, muito like, ajuda a compartilhar os vídeos aí que você vai ajudar bastante o canal. E aproveitando, o nosso boné já está à venda nesse Instagram aqui, ó. Manda um oi lá que a gente passa pra vocês a cotação do, do frete, tudo certinho pra vocês, beleza? Aproveita que são poucas unidades. Bora, Thiago? Bora. Pra mais essa exploração. Tiago, olha o tanto de mato que tá aqui, ó. Então, E esses cara, mato ó. aqui é duro pra ter cobra, hein, cara? E então, olha esse como que tá essa parte aqui do do teto, cara. Ah, tá pessoal, Tchau, só ó, pera peraí, é. deixa eu mostrar pro pessoal aqui como que é pra eles terem noção. Galera, olha. Já tá abandonado há um tempo, né? Já tá abandonado há algum tempo. Ó. E quem passou esse local pra gente foi o próprio dono daqui. Foi o próprio dono. Só que faz muito tempo que ele já não vem aqui, né, Thiago? Só que Sim. ele voltou a morar na casa dele. E a, nem a, a, a, o sítio aqui, a plantação, é, ele cuida mais. Ele já arrendou. Então ele só recebe pelo arrendamento. Então, e ele que tem falou tempo. pra gente, ele falou assim, ah, vai lá na Casa do Grito, né? Isso. Ele que até colocou o nome da ele Casa do Grito. Ele falou que escuta muito grito, ele falou, vai lá que a casa... É cheia de grito, então hoje a gente vai fazer a exploração E um outro dia de madrugada Se vocês quiserem a gente volta a fazer a investigação sobrenatural E que ele falou né É Que de dia era normal, uma casa tranquila Mas quando chegava na parte da noite As coisas ficavam estranhas Porque a filha né? dele ficou pouco tempo aqui Ele e a esposa ainda ficou mais A filha dele foi morar até que a vó um tempo é. Ó, já entrando aqui a gente já vê que tem uma pia pelo jeito ó. Poderia ser dele né Poderia Tomar cuidado hein três. Licença. Cara do céu, olha aí. Então, Thiago, ele não falou que se morava o pai, se morava a mãe, o que morava mais. mãe Ele falou que ele e a família dele morava. Entendi. Deixa eu mostrar detalhes aqui para o pessoal ver. Olha o teto, cara. Caramba, Thaís. Olha o teto, pessoal. Dá para ver que a casa não foi usada há muito tempo, né? É. Ó. a. A pintura tá desgastada do tempo. Do tempo. Mas faz um tempinho, eu acho que ele mudou daqui, hein, isso. Faz, já faz um tempo. Porque, cara. Claro, tem até cama aqui, Thais. Uhum. O que é isso aí? É uma coisa de casal de solteiro, ó. Ah, poderia ser da filha, né? Sim. Dá umas gavinhas, tá bom? Então. Tem cobra. Então, dá uma ideia. Janela, tudo. Que? O que? O que? Tem um bolo... Um bolo de... Morcego? Morcego. Não é um, dois não. Deve Seu ter vez. uns 15 ali. Sério? Eu não ia. Meu pai amado. Olha lá, cara. Tem um monte de três. Eu ia entrar e você sem atacar, velho. Não entrei, então. não. Ah, não vou entrar, não, cara. Você deixa eu nesse banheiro. Hein? Cara do céu. Parece um quarto esse banheiro aí, cara. Nossa, é Thaís, isso? isso aqui. Abre aí para eu ver. Ah, Thiago, se tiver bicho aí. Cara, olha aqui, ó. Marca de bicho, tá vendo? Tá. Ai, meu Deus, tem um buraco, buraco? ali. Tem é bicho. Tem um buraco? Também tem cobra. Ah, tem um buraco, velho. É. Thaís, tá, abre aí. Não tem nada pelo jeito. Abre aí. Ai, abre você. Tem um buraco. Se tiver cobre eu morro. É do outro lado aí, ó. Tá vendo a tranca aí? É do outro lado aqui, ó. Aham. Credo, velho. Será que era de guardar brinquedo? Um baú, né? Baú da felicidade. Ali ficava guardar roupa, ó. Ficava. Pintaram <risos> e não. Né, E essa cadeira aqui, ó. Ai, Thiago. E essa cadeira aí, aqui no meio. Esse quarto é tenso, hein, Thiago? Ó, nossa. pode ser que esse quarto começou Foi isso? Eu acho que foi eu, não foi Nossa, chegaram muito cego atrás de mim, cara. É. Esse quarto aqui, ó, ele é mais pequeno. Pode ser que era o quarto da menina. Sim. Só como ela ficou com medo, os pais colocaram o... a, cama, a lá. cama lá. Pode ser. E aqui e Nossa, nesse cômodo aqui ficou a cadeira. Esse banho tem um sim, cara. Sei lá. Ah. Cara, esse morcego aqui. Eu queria entrar nesse banheiro, velho. Achei muito grande, mas não vou entrar não. Muito morcego. Ah, aqui é a cozinha, pois. Que é, hã? Aqui é a cozinha. Ah, uma bobeira de geladeira. Olha, tem bastante coisa aqui. É a cozinha, né? Que era. Ah, negócio de geladeira, se fala com é um as gavetão, né? Sim. E aqui Olha que vista bonita, né? Tiago. Aqui, é... aqui é, é doido para ter cobra essas coisas. Não vai não, cara. Ah, ah aqui era onde a gente tava, estava, Deixa eu ver ali. Aham. Uhum. E ali? Será que Tem mais um cômodo aí, ó. Lavanderia? Aqui não tem nem telhado, mano. Opa, deve ser uma dispensa, né, uma lavanderia. Deixa eu dar uma olhada. Gente cobra né? Ah, é uma dispensa, porque não tem encanamento. É porque tem um encanamento aqui, ó. É, então aqui ficava o tanque, né? Sim, que agora que vista legal, ali embaixo passa um rio, pessoal. É Thaís, e será que era me, me, bem onde está essa casa, que era a casa de madeira? Então. Provavelmente, né? Cara, deixa eu tirar essa água daqui, ó. Não dá dengue, né, cara? uma olhada aqui nessa sala de novo. Aquela poltrona ali também é sinistra, né, Tiago? Então, tá. Não é uma casa muito grande, mas é uma casa boa, até de late. Olha. Não é que tem um vizinho de Tá, aí. Uhum. Esquisito, hein? Tenso, né, verdade? Então. Olha, um livro aqui. Bastante lixo Porque assim, não dá pra gente ter alguma ideia, né Assim, do... Pra onde que tava os osso, nada cara Tiago, tem coisa ali, ó Tem construção ali, ó onde? Ali, ó Ah, será que era ali, então? Então, não sei Não, mas ele disse que os osso ele achou Na, na, não na construção constru... ah, da casa Então foi aqui Sim, mas pode ser que ele tirou o resto da casa e jogou lá Né, não sei que bom era a gente fazer a investigação onde estavam os ossos que eles encontrou, então foi aqui na casa, né? Foi. Se for de gente também, né? Então. Ele garantiu que era, mas... Ah, tá aí. Provavelmente era daquela outra casa que ele falou que desmanchou, então? Então. Ó, mas tem tijolo, pode ser que é a parte de baixo, né? Antes, é cozinha, Ó, né, tem um maneiro. tanque. Ali tem mais, ó. Ali tem parte de madeira, Thaís. Tá é. É o resto da casa é mesmo, Tiago. E ele pegou e construiu aquela ali, então. Sim. Caramba, hein, Thaís? Aham. Vamos dar uma olhada ali por baixo? Vamos, tô tentando ver se vai que tem alguma coisa assim. Ó, aqui cara. também tem um pouco, ó. Pelo jeito era uma casa grande, né, Thiago? Essa aqui ele desmanchou. Esse grande. O que, que será que aconteceu nessa casa, hein, cara? Então, velho. É que nem ele soube dizer, né? Então. Olha, tem mais construção, ó. Resto de construção, quer dizer. Olha, é alta aí, hein, Thiago? Olha aí. É alta mesmo, Thiago? Por isso que ele teve que cavar bastante. Que ele teve que fazer uma, uma boa estrutura aí pra baixo, Thiago. Olha que legal, hein? Não tem mais nada, né? ó, aqui ó. tinha. Aqui, ó, as madeiras, ó. É, parte das, da casa. É, aqui tem bastante madeira. Caramba, então é isso. Então, Tiago, tem Tenho... Aí tem que vir investigar essa casa, hein? Vamos vir de noite passar o K2 aí. Sim, o chamar. K2. Ver se consegue alguma manifestação, tentar Sim. uma comunicação, né? Aham. Uhum. Caramba, cara. Fiquei, fiquei assim, pensando, onde será que foi que os ossos que ele encontrou, assim, cara? Imagina, cara. Então. Quanto tempo <risos> faz que tá lá esses osso, né? Porque o osso também. É, não desmancha, né? Não. não pode ficar o que será que aconteceu? Por que que ficou enterrar o osso aqui? Então? Será que antigamente eles enterravam pessoas em casa? Eu não sei. No quintal? Então, isso que eu fico pensando. Mas vai saber quanto lá? tempo existia essa outra casa aí que ele desmanchou? É, ficou, cara. Tô... Tá... Não sabia, né, cara? Então. a gente vai descobrir. Vamos investigar, vamos ver se a gente consegue descobrir isso aí. Vou partir então, tá aí? Vamos. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Deixa nos comentários se vocês querem ver a gente aqui de madrugada fazendo essa investigação, tentando descobrir essa história sinistra. Beleza? Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.